Bom, agora eu vou falar com o Júlio Laure, que está assumindo, é da nova direção da BCT. Quais são os planos agora para a próxima gestão? Bom, primeiramente, bom dia, obrigado aí pela receptividade, agradecer também esse grande evento né, efetivado com o show rural, né. agradecer o convite né, através da BCZ, a é, Associação Brasileira dos Criadores de do Tabapuã, onde eu vou assumir agora no dia 15 Nós estamos com alguns projetos, vamos falar, ousados né? Nós vamos tentar fazer uma maior divulgação no território nacional Inclusive tentando participar de algumas feiras internacionais né? Para poder mostrar a qualidade do Tabapuã é, nós vamos tentar também fechar um, algum convênio com alguma universidade federal ou estadual para ver se a gente consegue fazer pesquisas em termos de carcaça, rendimento de carcaça e a qualidade do tabapoã. Né? É, falando um pouquinho da nossa raça, nossa raça vem crescendo exponencialmente em número de criadores, em número de quantidade de animais nós somos hoje a segunda maior raça é, que registra animais dentro da BCZ, com crescimento de 30% em número de leilões o ano passado, relativamente ao ano de 2015, e com crescimento também em faturamento em torno de 16%. Né? É, nós estamos realmente em ascensão, dentro da raça Tabapuã e, e eu sou um apaixonado pelo Tabapuã, né? Eu acredito muito no Tabapuã de tudo o que ele transfere para os seus animais, é, para os filhos, né? Que é precocidade, é, é leite aumento de, aumento de leite, é, aproveitamento de carcaça e é, é, não coloca chifre, ele tira o chifre dos animais, isso é um ponto importante né, de, de uma, da característica do tabapuã. Muito bem. E tem algo muito interessante que pode ser acompanhado, que é a Expo Zebu. E ali, em Uberaba, né, fala um pouco para nós sobre o evento e a participação de vocês. A Expo Zebu começa no dia 28 de abril, vai até o dia 6 de maio, onde tem o julgamento dos melhores animais é, da raça em exposição. Né? É, acredito que o Tabapuã, o ano passado, nós conseguimos levar 143 animais é, de argola, é, sendo o segundo maior número a, atrás do Nelore. E esse ano eu acho que nós vamos aumentar ainda um pouquinho o número de criadores, é, e também o número de animais de argola Pretendemos fazer uma grande festa E vocês já estão convidados para ir no estande do Tabapuã E conhecer o que é uma esposebu Que todo mundo que cria deveria conhecer é, te, Tecnologias, palestras oferecidas pela BCZ Com nomes é, conhecidos internacionalmente no, no setor da pecuária muito bem. Obrigado pelas informações e possivelmente, provavelmente, vamos nos encontrar lá na Exposebo. Obrigado, será um prazer vocês estarem lá. Obrigado.